Foco total em psicologia, desenvolvimento pessoal, saúde, temas relacionados. E hoje eu quero responder um questionamento que foi enviado lá no YouTube. E o questionamento é o seguinte: o que, que tem qual é a relação entre afeto, emoção, pensamentos? E a, a resposta vai no sentido de articular essas várias, essas várias dimensões que habitam o nosso corpo. Então, de maneira geral, o que acontece? Quando a gente sente algo do ponto de vista uh, das, das nossas emoções, isso acaba gerando repercussões em outras dimensões. Então, para te ter uma ideia, imagina o seguinte, tu está circulando na beira da praia e conecta com esse tipo de energia. E para ti isso é positivo. Tu, tu olha o um mar... O, o céu azul, o mar azul, areia branquinha, e se sente bem com esse tipo de energia, com esse tipo de informação que os teus olhos estão percebendo. Né? E isso acaba gerando, tendo essa sensação de bem-estar, tu acaba ficando talvez um pouco mais relaxado, relaxada, feliz, tranquilo, e isso acaba gerando alterações no teu comportamento, na tua conduta, então tu acaba querendo ficar mais tempo ali, ou então acaba tendo ou, um, alguns pensamentos, por exemplo, ah, que legal, isso aqui, essa experiência aqui está sendo tão boa que eu vou compartilhar com outras pessoas, eu vou convidar a, a minha namorada, minha esposa, meu filho, minhas filhas, eu vou levar a, a cachorrinha, o cachorrinho para passear junto comigo nesse ambiente, enfim, quer compartilhar essas coisas boas com as pessoas e animaizinhos que são importantes para ti. Então aí a gente tem essa ideia de que a emoção, também os afetos, os pensamentos, influenciam direta, diretamente, às vezes, o nosso comportamento. E isso não é uma via de mão única, não é sempre só uma emoção que gera um pensamento e depois que gera um comportamento. Isso é uma via de várias mãos. Né? As regras de trânsito não se aplicam tanto no, no, do ponto de vista da, do nosso psicológico. Então, tem várias vias que se mostram diferentes, às vezes, em um segundo. Então, é difícil fazer uma analogia com, a, a, com, com as regras de maneira geral, principalmente as de trânsito, tá? Mas, enfim, leva em consideração isso. E, e há outras dimensões que eu não citei dessa produção rápida. Por exemplo, a gente pode falar o quanto... As, as alterações, as mudanças da nossa emoção também geram alterações no, no nosso sistema fisiológico. Então, exemplo, na mesma situação, tá lá na beira da praia, curtindo, caminhando, sentindo o cheiro da natureza, observando as cores, enfim, todos aqueles elementos. E o teu corpo começa a alterar. Então, a musculatura, por exemplo, começa a ficar mais relaxada aquela dorzinha de cabeça começa a aliviar a sensação de queimação no estômago de repente desaparece né? então o teu fisiológico está começando a alterar está é, ressoando positivamente com todo esse ambiente com toda essa energia positiva então lembra disso há relações e algumas das vezes relações ultra rápidas entre a, um universo afetivo emocional o universo cognitivo, os pensamentos, com as condutas, comportamentos, e até com o teu corpo, com os órgãos, com as vísceras, com o teu sistema circulatório, linfático, com a comunicação uh, neural, serotonina, dopamina, beta-endorfinas, enfim, várias alterações acontecendo, às vezes ao mesmo tempo, quando a gente está conectando com determinadas energias. Só mais uma, uma observação importante, assim nesse finalzinho do vídeo, é que, assim como eu falei de elementos positivos, também pode acontecer com os elementos negativos. Quais são os elementos negativos? Todo e qualquer elemento que altera a, tu, a tua vida emocional, o teu comportamento, a tua energia para baixo, e não é, é produtivo para ti. Algumas vezes tem algum, algum pensamento até que não é bom, algum pensamento, de, vamos dizer assim, de negativo, mas ele pode ajudar a gente, tá? Às vezes um pensamento negativo pode ajudar a gente. Então é preciso uma certa análise, uma certa reflexão para pensar sobre isso. Até se tu quiser que eu fale sobre isso, deixa um comentário aqui embaixo, se tu tem interesse que eu falei como um pensamento negativo, negativo, pode ser útil. E mais, como uma emoção, um afeto... Negativo pode ser útil. Isso também é possível, tá bom? Mas de maneira geral, então, a gente tende a reproduzir o que a gente considera positivamente pra gente, tá? Mas então, as conexões com elementos negativos também vão gerar repercussões no corpo, no fisiológico, na cognição, enfim, em várias frentes de ação, tá bom? Então, tá, vou ficando por aqui. E a gente se encontra em uma próxima. Se gostou desse tipo de conteúdo, lembra de curtir, compartilhar, comentar e assina, se você está vendo também nos nossos canais, lembra de assinar as notificações e daí você recebe um aviso toda vez que a gente gerar mais conteúdo. E se tu quiser continuar com a gente nessa viagem, nessa jornada de desenvolvimento pessoal, psicologia, saúde e temas afins, lembra de acessar o link que eu deixei aqui embaixo dessa produção, e ali tu consegue uh, adquirir de forma gratuita, baixar um vídeo e baixar um livro para ajudar no teu processo de desenvolvimento pessoal. Até mais! Esse foi mais um programa do canal do psicólogo Alex Tavares. Um oferecimento da Academia Portal Doutor. Desenvolvimento pessoal com saúde e ciência e Comental. O primeiro congresso online de saúde mental do planeta. Clique no rosto do Alex Tavares para assinar o canal e receber avisos grátis das novas publicações.